Se você quer ter um bom resultado em todas as suas negociações, eu vou te dar uma dica simples, mas que funciona mesmo. Um minuto do sucesso. por Márcio Miranda. Controle as suas emoções. É, a gente às vezes fica muito satisfeito com o que está acontecendo, com o resultado, começa a sorrir muito, o olho brilha, e aí o outro lado percebe que talvez está sendo generoso demais ou errou em alguma pesquisa que fez, errou no número, errou em alguma coisa. Por isso, não fique nem muito alegre e tampouco com raio, triste, não. Isso tudo, a leitura corporal, essa visualização que você está permitindo para o seu oponente vai interferir no transcorrer da negociação. Por isso, tente ficar frio, calculista, sem demonstrar nenhum tipo de emoção, nem favorável, nem negativa. Se o outro lado não sabe se ele te atingiu num ponto fraco, não sabe se você está gostando até demais da negociação, deixe ele ali na dúvida, no escuro. Controle sempre as suas emoções. Essa é uma maneira de não entregar as reais necessidades que você tem para o seu oponente. E se você quer aprofundar, e certamente precisa aprofundar, os seus conhecimentos em negociação, eu preparei um curso de uma hora e 40 online. Um curso espetacular, o Negociando para Ganhar, condensando 30 anos de experiência que eu tenho como negociador neste curso online. Dê uma olhadinha aqui no site, veja só quanto que você pode aprender em somente uma hora e quarenta. E com um investimento que é tão pequeno que na primeira negociação, certamente, você já recuperou e já começou a lucrar. Negociando para ganhar curso online, eu espero você lá. Tá bom? Grande abraço e boas negociações.